Aqui no livro de Zacarias acontece exatamente onde Deus abre os olhos deste profeta E ele vê quatro carruagens E uma dessas carruagens era com os cavalos pretos E Deus mostra naquela visão que os cavalos pretos e eu em direção ao norte. O norte nada mais era do que a ameaça de Israel. Era o lugar onde o império persa vinha para esmagar e humilhar o povo de Israel. E Deus abre a visão deste profeta e mostra a ele que aqueles cavalos percorreriam a terra mas especificamente aqueles cavalos pretos, iriam para o norte e aqueles cavalos nada mais era do que o fim do ciclo de derrotas para o povo de Israel Deus estava dizendo, agora vem o um novo tempo e eu vou levantar um varão e esse varão vai ser o um varão do renovo. Shandere kantorabadarakeremikai Oh, aleluias Eu não sei irmão, o que tem acontecido na tua vida Mas Deus hoje está dizendo Olha, eu estou mandando carros e carroças Ei, e aquela, aquele problema que está te humilhando Te esmagando Impedindo com que você tenha alegria Impedindo com que você até chegue na igreja animado Para adorar e louvar a Deus Deus está dizendo Eu vou colocar um fim neste ciclo de derrota Deus irá colocar um fim em muitos ciclos Aqui nessa igreja Vai começar um novo tempo Oh, aleluia oh, Deus está criando um novo tempo É um novo tempo na tua casa É um novo tempo para essa igreja É um novo tempo para a sua família ah, Aleluia O inverno está passando, está acabando A primavera está entrando hoje Se você acredita, comece a adorar a Deus, irmão E eu quero que você ore aí Comece a orar a Deus e fale a Deus, eu não aceito mais eu não aceito sair hoje daqui sem receber a tua glória Eu não aceito mais sair daqui hoje, Senhor Com os galhos secos, Deus, é tempo de florescer Comece a falar com Deus É tempo de florescer Ah, irmão, quanta luta, quanta prova, quanta dificuldade Mas hoje, Deus está dizendo, é o fim desse ciclo aí na tua vida Está acabando hoje O inverno está indo embora Comece a louvar, pode louvar Comece a louvar, eu quero que você cante junto Que você adore junto Porque é hoje, é hoje, não é amanhã, não é depois Aleluia, não é o meu ano que vem Deus te sustentou esse ano Você pode adorar a Deus por isso? Ah, quantos pensaram, eu não vou conseguir esse ano Mas você conseguiu, você está aqui Oh, aleluia eu quero conhecer. Oh, você pode adorar a Deus porque ele te ajudou até aqui Ebenezer Espírito vem, Espírito Ebenezer vem, até aqui te ajudou o Senhor vem, Espírito, o ano está acabando e ele te ajudou vem Espírito vem vem Espírito vem vem com teu renovo vem eu oh. quero Como se estivesse chorando, cante, eu meu coração arde de, de novo, fazendo todo medo desaparecer. Um uh -oh.